Para você, amigo ligado aí no blog, avójojocoelho.blogspotch.com.br é e você ligado em todo o Brasil, estamos lá para mais um pós-jogo de uma das vitórias mais épicas até agora, desde o comando do Dilson Favre, hein? É um jogo dificílimo, uma vitória por 3 a 2, jogo que estava encardido, difícil no primeiro tempo, em que defensivamente estava até jogando bem, mas tomou duas bolas longas. Dois lançamentos diretos, que acabaram combinando nos gols do Lautaro Martinez que é bom jogadorinho, excelente jogadorinho, era pro o vou ter contratado ele. O cara é bom, o cara é bom. Depois o Vecino fez 2x0, apareceu o pânico, né? Aí o Luciano Fábio chegou e falou, olha, vamos consertar essa bagaça aí. Ele dado uma chamada geral que fez com que o time literalmente crescesse de produção, né? para vocês terem uma ideia o primeiro tempo foi 1.5 de média de aproveitamento no segundo tempo a, com, com, não só com os, com os três gols a maneira como foi criada as oportunidades a maneira como foi feita as oportunidades de gol todas as oportunidades que foram feitas e tudo mais Impressionantemente criou para 3.1, ou seja, dobrou-se. É um negócio realmente espetacular. E agora, evidentemente, o Dortmund chega para o clássico de sábado com uma moral extremamente gigante. E aí o que, que acontece? Essa, essas duas vitórias consecutivas dão um novo ânimo, né? Duas vitórias da Mulesiga, a classificação na Pocal, e agora você ganha a Inter da maneira como ganhou. Vai com um grande moral, numa roda, uma rodada, que foi ótima, o Borussia Dortmund, porque o Barcelona só empatou com o Slavia Praga, então a chance de ele até ficar em primeiro lugar do grupo é bem real, porque na próxima rodada da Champions League, o Dortmund vai enfrentar o Barcelona, lá em Barcelona, e depois da última rodada, vai pegar o Slavia Praga em casa no Signal do Parque, ou seja, uma chance excepcional disso tudo. Então, uh, o que se dá para dizer agora, nesse momento, é que o Borussia Dortmund pode, enfim, finalmente, voltar a caminhar os seus trilhos de vitória, de crescimento de trabalho, de condição de, de time de crescimento ofensivo, de ideia melhor. Então, isso faz uma diferença muito grande, e é isso que todo mundo está esperando. E vamos ver o que vai acontecer nesse declasse aqui de sábado, contra o Bayern de Munique, que pode fazer uma diferença muito grande psicologicamente, até porque nós temos o Bayern de Munique aí com uma crise muito grande, demitiu o seu técnico e tudo mais, e o Dótamo pode, enfim, voltar a uma opada de abrir título e quem sabe até assumir a liderança do campeonato, dependendo da condição da rodada que nós vamos ter no final de semana, isso a gente vai falar muito na sexta-feira, mas eu tenho a, a, a certeza absoluta que tenhamos um grande momento no Dóton agora, de que possa retomar essa confiança aí, para quem sabe voltar a brigar pelo título, quem sabe não só na Bundesliga, mas quem sabe na Champions também. Pode acontecer? Pode. Nunca podemos descartar, né? Mas, uh, que vitória, épica demais, da Kimi, cinco gols na Liga dos Campeões, é impressionante. Está jogando muita bola, uh, jogou muito bem como ponta contra o Wolfsburg, na lateral direita jogou muito bem. Aí teve a lesão preocupante do Sancho, que parece que ele sentiu a parte de trás da coxa, que é uma coisa que... Uh, vai ser avaliado, vamos aguardar para ver se ele vai estar em condições. Mas, de qualquer forma, é um burutadólogo que volta literalmente a ter bons momentos e uma grandíssima oportunidade de voltar a estar aí entre os gigantes da Europa, como sempre esteve aí nessa temporada 2019 2020. Que tal demais, hein, Arutinho? O bicho tá pegando, o bicho tá pegando! Mas enfim, deixa aqui nos seus comentários o que, que você achou do jogo. Para mim, meu melhor em campo, lógico, né? só poderia ser Nakimi, que mitou. e muito. E... e vocês aí, quais são também a sua, o seu comentário para essa terça-feira que, olha, foi lindo de se ver. Seja pela festa da, to da torcida, seja pelo momento que, que, que, que, que, que o time reagiu dentro do jogo, enfim... Que momento histórico nós vivemos essa terça-feira, hein? Um abraço para vocês e até mais, hein?